Enjoy is right. Bora, bora pessoal, aqui fala do Bro para mais um videozinho. e Desta vez, manos, é um videozinho aqui de Overwatch. Sim, mans, neste momento que está a sair o vídeo, eu estou de férias em Espanha, yeah, não deu para ver aquele vídeo que eu pus o aviso, porque bugou o YouTube. Graças! Mas pronto, pelo, pelo título eu acho que vocês perceberam mais ou menos que não vou estar cá dia 24, 25 e 26, no, portanto, vai haver vídeos que é dia 24 em princípio, 25 não sei. Uh, não, houve vídeos dia 21, 22 não houve, 23 houve, 24 é este que está a sair e não sei se dia 25 vai haver. Uh, mas pronto manos, vamos lá, eu estou a gravar isto no dia 21 Para quem não sabe, à tarde E bora lá manos, eu estou aqui com o cabelo também cortado Como vocês podem ver, espero que gostem como está o cabelo Está bem é top, Então tá? Digam aí todos no comentário Hashtag o cabelo está top, ok manos? Mais uma coisinha, não esqueçam de deixar -me mega like Se vocês quiserem ser o outro jogo qualquer Para o PC mais barato tem aí o link na descrição da Instant Gaming manos Não se esqueçam de passar lá pelo link se for comprar Porque estão a ajudar aqui o do Brogas, bora lá manos, ok? Então vamos aqui analisar Prova já, eu já fiz a transferência para ser mais rápido, para não terem que esperar tanto Portanto vamos lá aqui entrar, aposto que é um das dois das 2 e aí, o que é que vai ser? Iuuuuhh uh. Das aqui Ah, Não, não, estou brincando Manos Eu digo sempre isso, já yeah. Eu curto ouvir o Busquist dizer isso Mas pronto dos 2 Manos E esse gajo tem uma baionete Nossa se Esse gajo está a agitar Nossa mesmo Manos Deixem-me aqui I oh pronto, eu vou matar aí long, manos. Se esse gajo estiver a chitar, bye bye skins, só Mas pronto, vamos lá ver. Os terroristas. Morreu um no long. Ele pode avançar aqui, está a clear, ele sabe que está clear. Vamos lá, manos. Ele está a chitar 2 top mid. Talvez o Bom tiro, nada mais. Vou ter capa de colega. ele não checou o T-Base, não? Mas sabe, ele, ele checou agora, Pronto. Nada mais, para gajo de passar parece que está jogado direito, não tem nada assim de especial. vou uma Galil, feito na enganou-se. Portanto, teve que comprar outra cena. E ele tem uma Bayonet de Lusitil, manos. Portanto, vai acampar aqui na dores. não mais. Eu beber ver se ele dá aí uns pré-fires ou não. E eles me a dar Old ali no top mid e ativate. A bomba está ativada. Bora lá. Está aí um short. O CT não consegue picar. E ele sabe que está um short. Vamos ele já morreu. Ele está a mirar. Ok? Não está lá ninguém, portanto é impossível ele saber. Deixa eu ver se ele manda ativa. Ele sabe que está gente short. Deixa eu ver o que é que ele vai fazer. Ok, eles já avançaram. Bora lá. Acho que este gajo parece-me ser Silver. Estou a falar-vos a sério. Anda sempre. E tá no top morreu. Deixa eu ver se ele dá para frente Não acho, não acho que houve nada aqui. Este, este gajo é derp, é derp, mano Este gajo é derp. Este gajo é derp é derp, é derp, é derp, é derp, é derp. Olha, flash o amigo e tudo. É, este gajo é derp. Teve aqui um bom tiro, não sei como é que ele conseguiu picar pelo colega. Mandar logo headshot sem ver o gajo. Não está mal, vamos lá, mano Digam aí se curtam oh, antes do overlay da webcam. Para quem não sabe, o overlay é tipo o design da webcam. Digam se curtem. Uh, oh, e pronto, é isso. Vamos tentar chegar aos 25 oh, likes. Oh, nós não tivemos oh, assim oh. grande feed no último vídeo, mas. Mas pronto, vamos lá. E eu ouvi o gajo. Ele também foi aqui um bocado de pato. Podia ter-lhe picado a cagar. Pega numa neide, não sei para fazer o que. Uma neide. Mas pronto. É caraca, ele tem mesmo uma naife. Essa naife é, por acaso está bem gira. Apesar que eu não gosto muito de neta perderam oh, oh, portanto. Mas também mesmo a ter Deixa eu ver se ele aqui dá pré-fire. Ninguém nem tudo. Caga-se. Não deu para ver se ele deu pré-fire ou não. Bem, manos. Erro meu. Deixa eu ver se ele aqui dá pré-fire. Oh! Oh! Oh! oh. Cheater! Ah, Há... Eu não sei se vocês perceberam, mas o Cia dele é um janjão -jan. e ele mandou o tiro. E o T não apareceu? Hum, já me está a cheirar a esturro este gajo. Eu acho que já lhe vou dar por sítio do Alec, manos. Eu sei que só foi uma vez, mas eu acho que lhe vou dar porque um aquilo, manos. Parece que não, mas. É, é um bocado de cana, manos. Mas vamos ver mais, vamos ver mais. Eu acho que já fiquei com a ideia que esse gajo tem um Alec. Um, digam aí o que é que vocês acham também do primeiro e segundo caso. Aqui. Ok, não percebi estes tiros seguidos. Parecia que sabia alguém que subia logo. Pá, ele às vezes parece que está cana, outras vezes parece que não dá e ele lá de bocado ali deu uma cana do caralho no longo, Não sei se pode ter sido tipo, coincidência ou algo do género Mas eu acho, eu acho que ele deu cana ali manos, a mais Morreu um CT deles, bom um gajo de adulto. eu tenho um de auto -nube, portanto não havia a certeza Eles estão aí todos B, todos B, todos longos Ya, yeah, vamos lá manos, estão 4 para 4 agora ele aqui não tem ninguém t-base, ele pode ir de knife, à vontade, e o SP, claro que ele não sabe, não é? Mas, ele devia de ir agora com o M4, quando estivesse a entrar bebe aqui, não, prefere ir do SP. E eu aqui, mano, eu sempre que entro nesta zona, eu começo a ir M4, porque eles podem estar aqui a acampar, estão a perceber? E não, ele já sabe que estão todos lá, certeza, os colegas devem de ter comunicado. Podia ter checado ali atrás da porta, mas pronto. Nada mais okay. 10-4. Vá, manos. Pois já só foi mesmo aquela pica ali no longa que eu achei um bocado estranha. Pá, tenho que ver bem. Estou confuso, manos. Este vai ser daqueles overwatches que vai ser mesmo tipo. I ah, don't know, à Blank, lá à manda cá, mano. So o que está acontecendo, flashback? Ok, não está ninguém, short, não vou cagar nisso Deixa eu ver se ele vai logo a mirar aqui para ele Já o ouviu? Aí, não, deu pre-fire para o trás Deu pre-fire para trás Por causa disso eu acho que ele está a cheitar, manos Vem lá, outra vez Deixa eu ver se ele agora dá pre-fire para ele Impossível saber que está ali um, manos Ele não ouviu, o T não fez barulho, o que é que ele faz? Boa. Pronto, pode ter sido bem jogado por KCT é Ok, estão os três no short, estão a avançar e ele consegue ouvir. Ele já os ouviu e o colega também já lhe disse. foi um bocado plato, mas pronto. Estão a plantar a bomba para o short e estão ali no ninja. Oh. Ele já viu a cabeça, já deu para ver. Mas ele meio que conseguiu para aqui. Ele meio... Olha, deixa eu ver aqui. E ele seguiu. O T para aqui, não sei se vocês perceberam Ele já ouviu, já para ver, já sabe, já está. Oh meu deus, ele não ouviu Oh meu deus, não, isto eu acho que é para ele disfarçar Eu acho que esse gajo está a cheatar manos Mas eu não tenho 100% de certezas, portanto eu acho que não lhe vou dar de chita. Como não tenho 100% de certezas, não digo nada, perceberam manos? dois duas que mandaram uns CTs, deixa eu ver se ele os liga agora, nesta zona. Ele pode ir buscar a bomba a cagar, não, não pode, está ali, agora pode, já pode ir agora. Deixa eu ver se ele manda aqui para pre-fire neste gajo. Nada mais, pois já nada de mais mano, já a bomba está a drop. Ele não sabe que vem um do TS, depois agora. Vai é e fica bem. Pá, manos. Se aliás, pontaria. Prova insuficiente. Então. Prova insuficiente. mira isso. Pá, eu estou confuso neste do Aleco, manos. Pá, eu vou dar provas insuficientes, manos, porque eu não tenho 100% de certezas que ele está a excitar, por isso percebam isso, manos. Há mais pessoas que vão julgar o caso dele, portanto não estejam a dizer Oh my god, mano, ele estava a chitar! Não, mano, não digam isso. Eu acho que o gajo era um bocado de erpa, atenção. O gajo era muito confuso andar. Mas pá, não sei, digam eu o que é que vocês acharam deste primeiro caso, que foi boa coisa. Mas pronto, eu vou enviar o veredito. E agora vamos esperar para que venha o próximo Overwatch, está bem, mano? Já. Bem, pessoal, como vocês já podem ver aqui, já está a transferir aqui o segundo Overwatch e o último, e há, manos, pá, e o primeiro caso ali foi um bocado confuso, como vocês puderam ver E... não sei, mano, aquele gajo parecia que mandava cana, mas também... Parecia que estava-se a saber esconder, portanto, eu não sei se ele estava mesmo, mesmo, mesmo, mesmo, mesmo a chitar ou não Mas pronto, vamos lá, vamos ver agora o segundo, outro no Dust2 Outro no Dust2 Portanto, já... Yeah. Vamos ver como é que vai ser isso Vamos ver se este é chito Ok Vamos pôr já aqui o professor Está um short, ele está de nova. Foi a mirar um bocado para o gajo. Ei! Oh! Está Eu acho que ali foi um. Fez 4k este gajo. E mandou um bocado de prefire para um gajo, mano. Não estou a brincar. Eu acho que mandou ali um bocado de prefire para dois gajos com short. Para dois Que são. Pá, a bomba está a ir. Não está a ir de nenhum lado, está no tibet Estão dois B e 3 long E um gajo está a buscar a bomba Manda uma maneira sim para o B eu acho que esse gajo anda tipo... É tipo polivalente E só usa nova E ele viu ali o gajo Prefair, prefair Ok, o gajo foi de cada sítio Vou já é mais Ali não me parece, parece um bocado de... Ya, yeah, este, este gajo está a ter um bocado de... Como é que se chama? Está a falhar, mano smoke. Pá, como é que se chama, manos? Está a ter um bocado, não é reflexo, é tipo... Pronto. Tá, mas, mas não sei se estão é tá a perceber, está a disparar logo quando os gajos estão a ver, percebe? Porque... Não sei se não, já não... Está um... tá a falhar a palavra, mano. estou a falar sério Como é que se chama, mano? Então está no meio e depois eu ao meio vou me lembrar Está no CT, eu acho que vocês perceberam Ele não sabe que está CT, ele viu no meio, agora sabe, agora sabe Mandou um tiro para a smoke, não matou Agora já consegue ver Socorro, não sei quanto tu Ele manda uma neite a golo, uma neite a neite Foi flashado pelo colega e perderam a ronda pre fire Prefire, Prefire é isso mano ele mandou um bocado pré-fire ali no meio. Numa das piques. Ó, oh, pré-fire ali também. Ah, manda, manda, manda. Ei, aqui não foi tanto, aqui não foi tanto, Que ele já estava lá. Aqui não foi, aqui não foi. Mas há bocado. Ganha na mano. Ele sabe que estão gajos no longo. Deixa ela aqui dá pré-fire nesse gajo. O... o gajo está no carro. O gajo, manos, viram isto? Deixem-me pôr aqui em pausa. Não sei se vocês notaram, o gajo estava no carro e ficou preso numa parte do carro. E este gajo mandou o tiro quando o gajo parou no carro. Pois é, manos. Não sei se vocês perceberam. O gajo, o gajo ficou preso no carro e este gajo mandou o tiro, tipo como se o gajo continuasse a avançar. Pá, para mim já está a chita. Já estão duas três ocasiões que ele mandou pré-feia. Para já, já estou com vontade de lhe dar aqui um alexinho. Olha, ele a mirar ali para esquer... a esquerda. Pronto, está a checar, não é nada mais. Ele está bem a ir dar save, não sei. Eu vou tentar. Eu dava save, mas pronto. Ele sabe que está ali um na um esquerda. Ele sabia, tá mas... Ele olhou tiro. E vai dar save. Ai que palhão! Bom tiro. Deu para ouvir este gajo. Bom um tiro. Não tem nada a dizer, vai ficar ali para morrer, é? Deu para ouvir este. Deu para ouvir aquele do mid e ele não deu por ela. Está Pá, não sei, não sei, mano. Este gancho parece que está aqui, mas também parece que não está, perceberam? Fogo, outro caso assim. Vou pico. 3, meio, 2 agora, não 3 e um long. Não, era uma decoy coin long. Eles estão aí, B, estão no meio a tentar matar o que está no CT. O CT que está no CT. Yeah. Eles estão a, os três a tentar entrar no B. Será que eles conseguem? Eles já devia estar aí para o B. Matam. Será que ele pica aqui? Deixa eu ver se eu aqui um bocado para a fire. Não, manda um tiro random. Dois tiros random. Está a checar aqui o um meio para ver se podia ter ficado algum O CT vai morrer, feito de pato nada mais Deixa eu ver se ele pica pela smoke era o King picado pela smoke Oh ele não sabia deste gajo e ele, ele não chegou digamos a ver o tempo inteiro para ele mirar logo para a direita que este gajo o CT Peito. Mirou logo para a direita, manos Mirou logo para a direita, manos estou a falar sério O CT, mira logo para a direita Ei, não, não, está a citar, está a citar. Esta agora mandou a cana Esta agora mandou a cana Esta mandou a cana, manos Eu vou-lhe dar o ALEG Aquela... Foram duas, manos O terrorista afastou-se para a porta Em direção à porta E este gajo Estava a entrar na porta no mesmo momento e vira logo para a direita, não percebi E atrás da caixa, o T está lá à esquerda Quando passa para a direita ele já mira logo para a direita, manos Porquê? Estão a perceber? E depois aquela no meio E no short, pá, mandou muito a E eu acho E eu acho Mas pronto Eu já vou dar o alec neste gajo Vou estar a continuar a ver o overwatch, como é óbvio Digam-me o que é que vocês acham Não é mesmo aí Esse caso foi difícil, mano. Atenção, foi difícil, mas já lado eu cano. Counterterrorists win. Mas, vamos lá. Eles estão aí todos yeah. para o ver, menos está ali um AFK, acho que está a FK ou está a ver o meio, um terrorista yeah. Vai mandar um maneiro lá para dentro Não yeah. estou com quase nada, estou com aqui para a ideia Já viu este gajo Portanto se o matar é ótimo Mas aquele do meio man. Eu acho que ele, mano ele manda Ele ter até dar -te por para matar Olha olha Ei, não, não mano, caga nisso caga. Eu vou reportar este gajo por auxiliares de visão Acho que ele está a citar mano E ele não manda tanta cana, atenção, ele está a tentar esconder Mas eu acho que está a citar na mesma E ele não sabe que está ali em baixo no meio, não sabe Aqui ali ia dar prefeir para a frente mas o T parou Não, não, não, tá a xitar Boa flash tá? Pá. Mandar aqui um tiro não sei porque Eu acho que esse gajo está a chutar, mano, digam o que vocês acham aí nos comentários É muito importante ouvir o vosso comentário olha, man olha mano, olha mano Porquê é que ele não está a olhar para o lado direito do longo? Porque sabia que o gajo estava aí para trás, foi porque olhou logo para o bom site. Não, caga nisso. Caga nisso. Ele tenta olhar para os spot Não, não, está a chitar, mano. Então, digam o que vocês quiserem. Ele está a chitar. Olhem, olhem esta. Olha. Viram-me! Ai, oh meu Deus, que carne agora que mandaste, mano. Ai meu Deus, Ai só, que cana, não. Fica bem, mas vai ser cortado, tá bem, mano? Vai ser reportado, mano. Este gajo, sem dúvida, cheater. Que ser. Cheater, mafreno. Este gajo é cheater, mafreno. Vai de Deus. Aí, falhou. Como é que ele falhou? Parecia que a mira estava mesmo em cima. Estou a sério? Mas este gajo está a seitar, mano. Dá-me pena ver estes gajos, mano. Porquê por que, é que eles usam eggs? Qual é a piada de se usar eggs? Manos, eu nunca usei eggs, manos, em toda a minha vida. Em qualquer jogo, nunca usei, manos. Tanto GTA, nunca usei no GTA, manos. Não, minto, minto. Usei uma vez, já acho eu, no San Andreas. Acho que foi, usei uma vez. Mas não é cheats aqueles cheats Ou oh, a mira foi logo para a cabeça Eu não sei se vocês repararam Puxem o vídeo atrás manos, metem a velocidade 0.5 ou 0.25 E tentem ver, o vídeo e esse gajo aí é logo a picar Ah não, cheito olha por caralho E o amigo dele ah, tem uma butterfly Não, caga, este gajo vai ser reputado manos. Em princípio vai acabar agora o overwatch aqui, acho já, já sabia. Mas pronto, mano, vou fechar aqui o coisinho. provas de pont... ah, de pontaria. Não sei, aquela foi um bocado estranha, mas como foi a primeira, não vou dizer nada. Não tenho 100% de certezas. O Alex, 100% de certezas. Com margem, de... culpado sem margem de dúvidas. Auxiliares, de outros tipos de auxiliares ou perturbador. Nada. Obrigado, Mas pronto, mano, cheguei é isso. Espero que tenham gostado do videozinho manos. Não se esqueçam de deixar mega like por esse videozinho Vamos tentar chegar aos 25 likes, manos. Chegamos aos 25 likes. Vocês são o um máximo, mano. Eu dou-vos uma bolacha. Dou uma bolacha a cada gajo que pôr aqui. Gajo, gajo. Menino, menina. E o gajo, manos, Não levem a mal. Cada um que puser like, eu dou uma bolacha. Estão a ver, manos? Portanto, tu estás a chegar aos 25 likes, manos É muito importante apoiar o canal. Estamos com 1139 subs. No momento que eu estou a gravar isto. Eu vou para a Espanha 24, 25 26, mesmo assim espero que vocês não deixem de apoiar que Não vai haver vídeos dia 25 em princípio, 26 e 27 Não deixem de apoiar por favor, vai sair um vídeo altamente aí Olha já apareceu um aborote, três. Vai ser um vídeo altamente aí de decoy, eu contra o Miguel Manos é? Vai ser altamente, mas não vai sair ainda tipo, não vai sair uh, Penso eu, eu, acho que era para ser dia 25, só que eu não sei se vou conseguir renderizar isso todo para dia 25 Porque eu também ainda não gravei não é? mas quando eu gravar não sei se consigo renderizar para dia 25, mas pronto, é isso mano, não vou devagar mais, só vou dizer, deixar mega like, passar aí no link na instant gaming e passar nas redes sociais porque é muito importante porque eu publico o bastante de vídeos como falar com vocês mano, e é isso mano, espero ter gostado do videozinho, não se esqueçam de deixar o like, fiquem bem e fui!